Será que benzimento funciona? Você acredita nessa prática? Você já foi benzido por um benzedor ou por uma benzedeira quando era criança? Esses tipos né, de medicina alternativa, esses tipos de terapias alternativas, eles fazem parte do nosso imaginário e fazem parte da nossa história. Se você não foi benzido, você já ouviu falar nisso, porque faz parte da cultura aqui do Brasil, né? Os rituais das benzedeiras, principalmente no interior, na zona rural, aquela pessoa que é curandeira, que é parteira e que também faz benzimento, que trata a energia das pessoas, que benze contra mal olhado, que benze contra olho gordo, que benze contra quebrante, né? Que chamavam quando eu era criança. Então, essas pessoas são como enviados de Deus né, para ajudar as pequenas comunidades a ter um alento e, como é que, como é que falava? Tinha uma benzedeira perto da minha casa, que eu me lembrei dela agora, a dona Vitalina, nervo torcido, quando alguém estava com alguma contusão, né algum atleta, algum jogador de futebol, alguém que estava com alguma contusão, nervo torcido, que é quando tinha uma lesão né? muscular, aí ia na benzedeira para ela curar o nervo torcido. Então, Uh, várias dessas histórias fazem parte, eu falo disso sorrindo, porque eu adorava ir me benzer. Eu tava sempre indo me benzer, eu ia sozinha, eu tinha 6, 7 anos, não precisava ninguém dizer Patrícia vai se benzer, eu já ia lá procurar ajuda. E há pouco tempo atrás, eu descobri que uma das minhas avós, porque eu não cheguei a conhecê-las, né? elas faleceram antes de eu nascer, uma das minhas avós era uma benzedeira que tinha um consultório de terapia holística, onde ela atendia com benzimento. E eu descobri isso há pouco tempo, um dos meus tios me contou que ela ganhava vida fazendo isso. Então, eu fico muito feliz e honrada de ter herdado, de certa forma, esse dom né, de mexer com as plantas, de tratar, de benzer as pessoas e de utilizar a energia das plantas né, nos benzimentos. Eu vou te ensinar daqui a pouco a fazer um tipo de benzimento da fitoenergética, tá? não é o benzimento completo da fitoenergética, porque para isso precisa ter a formação, mas eu vou te ensinar uma técnica, uma forma de usar o benzimento, tanto em você mesmo, quanto nas pessoas que você ama e até nos seus animais de estimação. Você pode utilizar a energia das plantas para benzer. Porque o benzedor, a benzedeira, normalmente, eles utilizavam a energia deles. Então, atualmente, né, hoje em dia, tem muitos benzedores que fazem os treinamentos, as iniciações de reiki, justamente para aprender a não desgastar o seu campo de energia, para não doar a sua energia para quem está benzendo, e sim canalizar uma energia espiritual de alta frequência, como é o reiki, para ajudar no benzimento e principalmente para que a pessoa não desgaste a sua saúde na hora de benzer. Então, benzimento, né, se a gente for na raiz da palavra, significa abençoar, tornar bento, né, significa dar um... Uma energia positiva em alguém que está com um campo de energia desgastado pelos pensamentos, sentimentos e emoções negativos. Então, a pessoa que benze, ela está abençoando aquele ser que está precisando de energia, que está com uma frequência baixa, que está com uma energia baixa. Então, qualquer pessoa pode benzer. Não precisa ter uma formação em benzimento, você pode abençoar, você pode benzer. Né, qualquer pessoa, qualquer animal de estimação. Eu lembro também do seu Agripino, que era um benzedor que benzia os bezerros do meu pai. Então, quando meu nascia lá os bezerros, meu pai criava né, uh, alguns bezerros, seu Agripino ia lá benzer né, eles para que tivesse uma vida abençoada, sem olho gordo, para que eles tivessem saúde. Então, está me vindo aqui os nomes né, uh, dos benzedores que já passaram pela minha vida. E também... Uh, eu lembro de alguns benzedores do interior do Rio Grande do Sul que nos procuraram, eu e Bruno, para fazer curso de reiki com a gente, para ter as iniciações de reiki, para que eles não se sentissem tão cansados ao final do dia. Uh, a gente teve um aluno benzedor que ele atendia de 300 a 400 pessoas por dia. As filas para ele eram enormes, porque onde ele colocava a mão, a dor saía. Né? Então, só que ele se sentia muito cansado, muito exaurido no final do dia. E aí, ele foi fazer os treinamentos de reiki para ter mais energia, mais saúde, mais disposição, até porque ele já tinha bastante idade, mas era um dom que ele tinha né, de curar com as mãos. Muito bem. Então, por que, que a gente usa as plantas? Justamente para você não desgastar o seu campo de energia. Você usa as plantas porque as plantas já têm dentro delas, de uma forma solidificada, o fogo, a terra, a água, o ar e o espírito, a energia espiritual do universo. Então, para uma planta crescer, precisa desses cinco elementos. A energia espiritual do universo, ou a caixa, ou Ki, ou a energia vital universal, como você quiser chamar. Além disso, tem o fogo, né? a luz do sol que, que bate na planta para fazer a fotossíntese. Tem a água que a planta precisa, a terra onde ela é plantada e o elemento ar né, que carrega os outros elementos. Então, a planta já tem condensado nela toda essa energia da natureza. Quando você aplica a planta em alguém, você está aplicando a energia da planta e não a sua. Então, o seu sistema não fica sobrecarregado, certo? Muito bem. Como benzer, então, com a fitoenergética? Eu vou usar uma técnica chamada bioplasmia, onde eu escolhi cinco plantas, que são as plantas mais poderosas para benzer, e aí, com a junção dessas cinco plantas, você vai aprender já já como que se faz. Primeiro, a gente vai entender o significado de cada uma delas e o que, que cada uma delas faz. Depois, a gente junta todas para fazer o processo de benzimento que eu vou ensinar. Muito bem. Então, vamos começar pelo alecrim. O que, que o alecrim faz? Ele acessa os registros acásicos, libera traumas, medos e outros aspectos negativos registrados no ser e que estão adormecidos. Gera vontade de mudar e conhecer o novo, e incentiva a pessoa a ter sabedoria para viver e amar. Depois nós temos a cavalinha, logo aqui do lado do alecrim, que ela limpa energeticamente o sangue, gera doçura na vida e no amor, elimina o ódio sem causa, aflora novidades para alegrar a vida, elimina a raiva, acalma o espírito, elimina o remorso e o ressentimento exagerado, Gera respeito para com as coisas materiais, limpa os sentimentos de inveja e ciúme em relação ao próximo, estimula a solidariedade, equilíbrio emocional contra o desespero, a saudade e o excesso de sentimentalismo, elimina a ansiedade e a compulsividade que estimulam a obesidade, equilibra os corpos sutis e ajuda a saber distinguir o certo do errado. Aqui nós temos o IP roxo, aqui nesta arvorezinha atrás de mim, que ele relaxa, ele gera sono e ele ajuda a desacelerar a mente, porque às vezes né, a pessoa vai se benzer porque ela está muito agitada. Aumenta a conexão e absorção de energia vital pelo corpo, tem efeitos anti-estresse, anti-insônia e calmante contra o nervosismo e a hiperatividade. É um poderoso relaxante indutor do sono, ajuda a conectar com esferas superiores e para pessoas calorentas ele gera uma sensação de resfriamento no corpo.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 Ajuda a conseguir estruturar a sua moradia, a casa, o convívio e a se instalar e criar raízes. Cria projetos duradouros e concretos, estimula a honrar compromissos e acordos e cumprir promessas e construir uma história de vida. Você vai pegar essas cinco plantas e você vai fazer um buquezinho. Então aqui você vai pegar uma partezinha de cada uma dessas plantas. Aqui eu peguei um pouco maior para você conseguir visualizar no vídeo, mas pode ser menor do que isso. Então aqui tem um galinho de hiperroxo, alecrim, cavalinha, orégano e o louro. Nós vamos montar um buquezinho. Não precisa de muitas habilidades, de muitas técnicas. Você precisa de um barbante ou de uma borrachinha dessas de colocar em dinheiro. E você vai unir essas plantas formando um pequeno buquê. A intenção aqui é que elas estejam todas juntas. É só isso, tá? Não precisa ficar lindo não precisa encher sua cabeça de perguntas nesse momento, é só isso é só prender as plantas de uma forma que elas fiquem todas juntas, se você conseguir segurar e não quiser colocar um barbante, também pode mas eu acho melhor porque fica firmezinho então aqui dei várias voltas com uma borrachinha, daquelas que a gente coloca em dinheiro e o buquezinho ficou montado, ele ficou unido e é esse buquêzinho que a gente vai usar para benzer então a pessoa, ok? Para isso você vai precisar também da oração para o benzimento. Eu vou falar ela durante o vídeo, se você quiser anotar também, pode ser, ok? E aí você vai então até a frente da pessoa que você vai benzer. Eu já vou ir agora para frente da pessoa que eu vou benzer, para você entender direitinho o passo a passo. Então é muito importante que você pergunte para a pessoa que vai ser benzida, no caso o Luiz está aqui comigo, é, se ela aceita, se ela quer. Provavelmente se ela foi até você é porque ela quer. Luiz, você aceita ser benzido com Sim. o poder da fitoenergética? Sim. Sim? Ok. Então fecha teus olhos, te concentra. Eu vou fazer uma pequena oração e depois eu vou começar o benzimento. Aí você segura as plantas em uma mão, como se você estivesse abençoando elas. E faz a oração na frente da pessoa. Você vai fazer a oração para a pessoa com uma intenção positiva, com uma intenção boa, ok? Vamos lá então, Luiz, respira fundo, relaxa. Você traz à tona a luz que ilumina o mundo, porque ela é a mesma luz que ilumina a sua vida. Você acende a chama da consciência para ver o que precisa ser visto. Você escolhe o seu caminho. Você escolhe a hora de retornar à casa do pai. Você faz as suas escolhas onde e quando quiser. Você é um filho querido do pai maior, que agora escolheu voltar para ele. Que assim seja, assim foi feito, pois assim é a bênção no caminho daquele que enxerga a verdade. Faz a oração. A planta já se energizou, já se ativou na sua mão enquanto você fazia essa oração. E aí você vai... Passar a planta pelo campo de energia da pessoa, começando pela cabeça. Então, você vai passando assim, sempre da cabeça para baixo. Desce aqui pelos ombros, até os braços. No outro braço. Pela frente do rosto. Só cuida se a planta não tem espinho, né? Para não ferir a pessoa. Bem de leve, bem suave. Enquanto você vai passando a planta, você imagina uma luz verde, uma energia verde ao redor da pessoa. E você vai passando até lá embaixo, até o pé. Que eu vou descer para você ver que vai até o pé, porque daí a energia aqui do topo da cabeça, qualquer energia negativa que tenha, ela sai pelos chakras das mãos e dos pés, ok? Aí você dá um toquezinho no ombro da pessoa e pede para ela virar de costas. E aí você faz a parte de trás, vai passando a planta na cabeça, sempre com uma intenção boa. Então, lembrando que essa é uma técnica de benzimento, não é o benzimento completo. Para fazer o completo tem que ter a formação em Aí você passa bastante nas costas, que normalmente as pessoas somatizam muitas dores, né? Muitas coisas nas costas. Vai passando, abençoando, sempre focado numa intenção positiva, levando luz para essa pessoa. Imaginando uma luz ao redor dela, e aqui você vai até o pé também. Passando. Você pode imaginar que todas as energias negativas estão saindo, estão sendo absorvidas pela planta. Só isso. Pode virar, luz aí você agradece a pessoa. E tá ok. Estamos benzidos. Agora eu vou voltar ali para outra posição para te explicar mais algumas coisas. Então, é uma técnica muito simples que você pode fazer no seu gato, no seu cachorro também, né? em outras plantas. Você pode benzer as plantas, você pode benzer tudo aquilo que é vivo. As pessoas que você gosta. Né? Então, depois, pergunta a pessoa se ela tá se sentindo bem. Diz que tá tudo ok e... Tá feito o benzimento. As plantas que você utilizou, elas devem ser descartadas, ok? Em lixo normal. Porque as plantas absorvem qualquer energia negativa que estava no campo de energia daquela pessoa. Então, descarta elas, faz uma prece de agradecimento, coloca as plantas no meio da, das mãos, honra, agradece a existência delas, a vida delas e descarta. As plantas têm um campo de energia muito forte, totalmente compatível com o nosso. Então, elas nos ajudam a limpar, né, qualquer energia negativa que a gente tenha. E a gente vai fazer uma imersão sobre a energia das plantas, onde você vai aprender técnicas como essa e muitas outras, muitas outras formas de usar as plantas, chá, sachê, né, a, a bioplasmia e várias outras maneiras de incluir as plantas no seu dia a dia, que não tem efeitos colaterais, não tem contraindicações e te trazem cura natural num nível que você nunca viu. Então, experimenta a fitoenergética, se inscreve aqui no canal, começa a acompanhar, porque as plantas podem te mostrar um mundo completamente novo que você nunca imaginou que teria acesso, tá bom? Um grande beijo para você, muita luz e até o próximo vídeo.